Pô, cara, aqui eu falo sobre a questão da criminalidade, falo sobre violência policial. Sei lá, eu acho que se não tivesse chovendo, eu podia estar sentado ali, né, de frente para a Não, mas eles dão o baque mesmo se tu vacilar de lá, cara. Ficar de lá da frente do bagulho, ainda mais quando tá cheio, aí ele vê, alguém vai lá dentro e reclama, e ele sai para dar, dar o baque. Só toma maconha e tapa na cara. É tipo assim um pensamento dominante. Quanto mais branco, mais inteligente. Quanto mais preto, menor a chance ele tem de ser inocente. Eu ando pra cima e pra baixo com a minha cara de delinquente. Porque afinal de contas, é a única que eu tenho, né gente? A cada quatro anos tem aquela explosão. Não muda porra nenhuma, é tipo uma decoração. Eles oferecem uma merda atrás da outra quando se trata de opção e nos obrigam a escolher pra ficar livres da culpa, né não? Vim tentar transpor em palavras tudo que eu sinto de decepção. Todo mundo ainda lembra da guerra no Afeganistão? Outro dia eu vi uma cena parecida na televisão. Era que mesmo no Brasil, logo ali no se vocês acham que estão tão melhor que eles, então não estão prestando atenção. É normal se sentir perdido na vida? É normal ficar sem reação perante o medo imposto pela bala perdida? Engraçado que perdida é só a vida, porque a bala a gente sempre acha. Saber de onde saiu é mais difícil, desse assunto ninguém trata. E pros menozinhos da favela, no pescoço, é uma faca. Porque o orgulho da corporação é o que bota mais na conta do Papa. O caráter do Brasil aqui jaz. No país que o povo implora por paz e ganha bomba de gás, atira para matar, não quer saber se é uma criança. Nessa história é diferente, quem morre primeiro é esperança nos deixam loucos de raiva sem nenhuma condição um perdeu o querido pai, o outro perdeu o irmão nessa hora ninguém pensa que 500 por semana é bom na escola com a bique ou no beco com a glock na mão é bem fácil tomar essa decisão só de pensar em dinheiro já entorpece minha visão Todo mundo quer dinheiro, ele faz a pessoa mudar. Quem tem muito ostentando, quem tem pouco quer roubar. Eu sento ao sol com intuito e respiro fundo. Nem preciso pensar muito para saber que tá foda a cena do mundo. Uns tem carro e outros só um short mundo. Não é roupa que define o caráter do vagabundo. Preto, pobre, com pinho-sol, foi taxado de bandido, é lógico. Com 100 quilos, o filhote da desembargadora afirma ter problema psicológico. Agora que já foram apresentados, sejam bem-vindos ao Brasil. Como a maioria dos criers, minhas dúvidas são entre a caneta e o fuzil. Esse é o rio que rega o país inteiro, de janeiro a janeiro, cada vez mais poluído. E com o pé grande governando essa porra, nós estamos é muito fodido. Esses corruptos faliram a pátria, eles são tipo o Drácula e querem nos esgotar. Mas nós somos as artérias da nação, não importa o quanto tentem, nunca vão nos calar. Se me tratar como mal, não vou levar como insulto para um monstro ser criado só é necessário um impulso Monstros são perigosos e o Planalto fica exposto Então vou procurar no Google como ativar certo composto para explodir a porra toda e acabar com esse desgosto Não sou eslanstemista, mas não me importa se no processo eu for morto Se melhorar só um pouquinho pra mim já conta ponto Não tô entendendo esse raciocínio sem noção o salário já é mínimo e não teve redução. Essa crise nunca acaba, isso afeta o povão. E como se o caminho já não estivesse torto, eu achei que Hitler estivesse morto. Então como poderia ser eleito em 2018? Acha que ele vai resolver o problema interno? Na real, enquanto ri, ele vai transformar o que já está ruim no inferno. Eu não sou um poeta e eu não aguento a pressão que o mundo põe na minha, na minha cabeça. Eu sou só um viajante com um papel e uma caneta.